Então, vamos falar um pouquinho quando é que o nosso filho não come, né? Sim. Que os pais chegam desesperados, ah, meu filho não come nada, só bebe líquido, né? Eu já recebi muito caso assim, só que aí hoje eu vou contar de um caso bem específico, um caso que tá comigo há alguns anos, a criança já está em processo de alta e é um caso muito lindo. É, essa criança chegou é, em torno de um ano e pouco, antes dos dois anos. Né? A mãe estava é, muito desesperada porque a criança só tomava líquido é, e alguns tipos de líquido ainda, não, não era tudo, então tipo faltava... A questão nutricional é que assusta, né? Na, nas mães assim né, eu quanto mãe hoje eu entendo muito isso né que se o filho não come tá faltando nutrição né, e nutrição é vida né então a mãe se preocupa muito com isso é, e daí esse caso chegou, uh, eu sabia só algumas coisas do caso por telefone né que eu tinha falado com a mãe que ela tava muito preocupada e o que eu sabia era a criança tem em, em torno de um ano e nove meses ela não come nada, só bebe líquido né não sabia mais nada, a mãe veio para anamnese e daí agora o que eu quero dizer é, para as TOs aí né que estão assistindo e até para profissionais é, de outras áreas, a, a fono, porque eu acho que às vezes chega questões de alimentação é, muito antes para a fono do que para a TO, até por falta de conhecimento de entender no, de uma forma geral o que, que é terapia ocupacional e o que, que que é a integração sensorial, se isso tem relação e pode ajudar a criança que não come, né, eu vejo isso muito na minha prática, né, porque às vezes a mãe fala, ah, não come, é problema de mastigação, vou lá com a fono, não estou dizendo que não é, mas é, é que pode ser outras coisas também, e daí da importância de uma avaliação é, em conjunto, multiprofissional, multidisciplinar nesse sentido, né, quando a questão é alimentação. Depois a gente vai ter uma aula só de seletividade, ricos alimentar, enfim, para entrar em, de, em, de, em detalhes. Mas uh, eu quero contar detalhes desse caso hoje que é muito interessante. Então quando esse caso chegou, é, foi feito a e tudo mais e o primeiro dia da, da avaliação da criança, a criança simplesmente não andava, né? A, a criança tinha quase dois anos e andava de joelhos, né? Então ela quando ela ia se locomover de um lugar para o outro, ela se ajoelhava e ia de joelhinho. Pegar as coisas, né? Ela tinha um contato visual muito rebaixado, né? Não, não, não tinha troca, é, ela não falava absolutamente nada, é, e daí a única preocupação da mãe era que essa criança não comia, exatamente por conta disso que eu falei, né? Essa, essa questão nutricional, ela é muito visceral para a mãe, né? É desde lá quando a gente tem o bebezinho e bota no peito aquela pressão, ele vai pegar o peito, vai tomar leite, não vai tomar, vai sugar, né? A, gente, a gente, enquanto mãe, já, já nasce com isso, né? A criança nasce com a gente e nasce uma mãe ali com essa preocupação nutricional. então aí, é, E essa mãe, ela tava não enxergando mesmo tudo isso, né? Até porque, às vezes, a gente, o desenvolvimento é, infantil é tão inerente no, a nós, ao nosso cotidiano, que a gente acha que todo mundo sabe que uma criança com quase dois anos teria que estar tá, é, andando, falando, brincando, olhando, né, e, e que o único problema não seria a comida. E daí, o que, que eu quero é, refletir com vocês com isso, né? O quanto que às vezes a alimentação, ela não tá ligada só a questões porque a criança não aceita textura, é porque é tátil, né? como comumente a gente pensa, né? ah, tem relação com o cheiro, com, não consegue sentir o cheiro, enfim. Né? O, quanto, o quanto que tem é, de aquisição motora e sensorial que a criança precisa realizar antes mesmo de estar sentada a uma mesa ali numa introdução alimentar. E aí o quanto que, quando esses casos chegam pra gente, a gente tem que fazer uma retrospectiva de desenvolvimento infantil, olhar essa história dessa família, essa história dessa criança lá atrás e tentar entender uh, o que não foi feito, como é que foi feito e aí como que a gente vai começar a cobrir cada lacuna dessa para essa criança ter condição de começar um processo ali de alimentação. Porque pensa que uma criança chega com quase dois anos já praticamente é, com uma dentição ali com, completa, né, com, com bastante evolução na dentição e não uso disso, né, até então ela só teve ali intra oral alimento líquido. Então, já tem aí uma questão aí óbvia que tem que se observar, né, então quando a gente for fazer o tratamento disso, a gente tem que pensar no quanto você vai estabelecer essas aquisições motoras intra orais também. Então eu tenho ali uma criança que não anda, que não faz contato visual, que não brinca, né, não fala e, e tem uma questão da alimentação junto. Por onde que eu começo? Né? Eu começo pela queixa da família que, e aí eu só faço essa criança comer e dou alta para ela e se vira o resto? Né? É isso que a gente tem que pensar. E qual que é a relação dessa criança não andar, essa criança não fazer quase contato visual, essa criança não falar com a comida? Né? porque eu não posso pensar nas coisas em caixinhas separadas né, é uma coisa só, desenvolvimento infantil geralmente ele, eu, eu brinco com as minhas famílias que é um combo né então é, tudo tá ligado a tudo e daí quando tu vai tratar tu também tem que ter esse olhar é, muito cheio de ramificações né, Para tratar uh, e chegar no objetivo ali da família então, como é que se começou o tratamento ali dessa criança, né? Começou em toda a questão ali de controle postural, né? Dessa criança caminhar, né?